A gente estava ali no mirante da Lagoa da Conceição? Isso. Da Lagoa da Conceição e vimos um pessoal de parapente. O irmãozinho que tava tirando foto indicou que a primeira direita subir na ladeira, a gente ia achar o pessoal do parapente. Aí, eles falaram que a gente poderia ser o próximo se quisesse. Ah, e é isso que a gente vai filmar agora. A gente falando de parapente. Ah lá. lá oh, meu Deus! Vai dar bom mesmo? Vai dar bom. Isso aqui é o voo do Moroni, na Lagoa da Conceição Floripa. Uhul! vou voo, brother. Fuma aí, fuma aí. sensacional você sai correndo aqui assim ó aí de repente as pernas estão no ar e aí é como se fosse queda só que a partir do momento que as asas já estão abertas e aí é só controlar o voo só <risos> eu quero mandar um abraço especial para o o Alemão, o Luan, o Benzão que me proporcionaram essa oportunidade Ah. Não! Bom, gratíssimo! Famoso pipe! É isso aí! Até o próximo! Uh!